que Dogueira já é um tiozão, né? Dogueira tem o quê? 30 anos? É, eu anos, 20 então, anos. É. Né? É. é um tiozão, né? É um tiozão, né? Agora com as trocadilhas de vez em quando, porra. também acho que Castro... mais aí é Aí acabado. É, é. é velho, não tem não. É você bom. vê aquelas porra, você fica falando trocadilho. É, o rapaz do detoneta foi foda, porra. O oh, banda não está bem? Banda mal? Tá. <risos> É outro porque eu, que eu falou Há é uma ferramenta que defende as pessoas. É a chave. Defenda. E aí pessoal, me chamo Douglas, Gilmar, Lucas. Bem-vindo a mais um Gilmar. Qual é o nome do quadro? Primeiras Impressões. E hum. qual é o anime? Lucas. Dororo. Vamos lá, Dororo é um anime baseado no mangá do Osamu Tezuka. Ah, o anime foi produzido pelo Tezuka Production junto com o mapa. E a direção é do Kazuhiro, Furuhashi. Basicamente o anime é um, um clássico assim, da, dos mangás, sendo produzido pelo pai do mangá moderno, o cara que criou o Astro Boy, entre outras grandes obras, que é o Oda Tezuka. E esse anime já teve, já, já teve uma primeira animação na década de 60. <música> E a história vou deixar para o que, mas o anime ele é muito bom. As técnicas estão ótimas, a história está uma beleza. Sempre com sempre com contabilizando, daquele tom dark e tendo um pouco de alívio. <risos> Tanto dizer, a história tá uma beleza, o personagem é sensual A história é era muito boa, era, a tá sendo tem um balanço entre tons darks, é, tons mais pesados e tons mais leves, sempre com aquele ritmo, é, sempre com aquela clássica de aventura, que o personagem tá sempre indo em direção ao seu, ao seu objetivo, a famosa jornada do herói. A história de Dororo se passa num período de Japão medieval. Né? Então é, a gente vê claramente a questão ainda do. de que não, não existia um país chamado Japão. Eram várias vilas, eram várias vilas com governos próprios né, que estavam se formando. E a maioria da economia, a maioria toda da economia agrícola, é tanto que é, é dito durante várias vezes no anime, a questão dos arrosais, né? quanto mais arrozais a vila tinha, mais rica ela era. Tendo essa ambientação no um Japão medieval, um, aliás, num pré-japão, né? o protagonista desse anime é o Hyakimaru, né que simplesmente é um cara que ele é cego, surdo, mudo, não tem tato. Não tem olhos, não tem ouvido, não tem braço, não tem perna, ainda fal e falta alguns órgãos ainda. E, né, e simplesmente a, o anime é sobre como esse cara interage com o mundo. Né? Como é que ele vai interagir com as pessoas? Só que voltando um pouquinho antes, para poder ele chegar a esse ponto, teve que acontecer algo, lógico. Né? E isso foi, aconteceu devido a um pacto que o pai dele fez com 12 demônios né? O pai dele fez esse pacto com 12 demônios Em troca de que a vila em que ele morasse tivesse tempos de prosperidade né? Tempos de felicidade e que ele fosse o rei dessa vila né? Fosse o governante dessa vila Então em troca disso o simplesmente o filho de, o prim, o primogênito dele nasceu dessa maneira né? e aí decorrido da história ainda é spoiler porque no, acontece no primeiro episódio se descobre que ao matar alguma criatura que pegou uma das partes do corpo dele ele consegue recuperar essa parte é, então pessoal eu gostei bastante desse anime acho que tem um toque muito promissor bem interessante o plot twist desse, desse anime além disso acho que tem uma opção de elemento que chama bastante atenção desde o primeiro elemento que, que vai ser na minha opinião os mais interessantes vai ser a a open desse anime que é muito bonita Ele aparece uma, na animação mesmo aparecem os elementos né, que fazem uma referência à chama da vida, que seria basicamente a alma, que é o que o protagonista carrega, e aqui Yekimaru. Então assim, muito bacana a, a Open, acho que nem dá para passar, você deixa rolando lá ainda e, e acaba esperando a terminar toda, porque de fato é muito bonita essa, essa Open, aliás. Além disso tudo, é, eu achei que o visual está muito bonito, acho que tem uma, uma pegada que parece aqueles animes mais antigos, eu gostei muito da, da animação e do visual desse anime. É, além disso, provavelmente as pessoas que estão acompanhando esse anime, não sei se já, já acompanharam o Berserk, mas a impressão que eu tive é que ele se assemelha bastante com, com o mangá que eu acompanho, com a animação que já teve do Berserk. Então, achei que parece bastante. Tanto o universo, aquele clima lá de demônios e aquela atmosfera um pouco pesada, assim como o protagonista que... Assim como o carrega uma maldição, ele não é tão diferente. Embora a gente saiba que a atmosfera e, e o Berserk é um pouquinho mais denso do que eu acho que tudo que já foi feito até agora, né? Desses animes, desses mangás que são extremamente populares. Além disso tudo, pessoal, a Andy eu achei maravilhosa. É isso aí pessoal, a gente finaliza mais um primeiro Impressão você... A gente agradece se você assistiu o vídeo até aqui Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com a galera É isso aí, pra gente um e um abraço Música Música Música Música Mano, tá galera, dá pra dar, uma Dá uma aliviada, dá <risos> uma Não, velho. Calma aí, doguinha. Tá, tá com vergonha de Elcio, é? Não. Esse é Eu sou brother, é brother é assim, mano, Só po... tô aqui julgando você. <risos> Sem pressão, pô. E aí, tem que nota? Deu uma assim. Então, rapaz, não peça não, velho. Tá ligado que, que é só assim, é assim, né, velho. Não peça não, velho. Fiquem Fique alto. alto. Não foi mais o nosso beleza, beleza. beleza. Beleza? Pare, Pareceu os cabalos da serra. O um velho da serra começa com o beleza. Oh, beleza. Tá bom. Oi. Oi. Oi. de se só com O. Vogal.